Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast A Arte de Se Relacionar. Eu sou Marta Leonardi, sócia do BTG Pactual. Estou com você para aprendermos juntos sobre networking, com esses convidados que nos trazem insights, técnicas e suas experiências para refletirmos sobre esse processo, que é uma verdadeira arte. Esse episódio de hoje começa super valioso pela potência da nossa convidada. Ela é dona da Atom, empresa listada na Bolsa de Valores e a maior de traders da América Latina. É também uma shark investidora no reality show Shark Tank Brasil. Ela é Carol Pfeiffer. Bem-vinda, Carol. É um prazer recebê-la aqui. É uma honra estar aqui, ainda mais falando com você. Obrigada, linda. <música> Eu quero fazer o seguinte, uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Todo mundo te vê hoje, essa mulher maravilhosa, na TV, investidora, rica. Agora, como foi lá atrás, o começo? As pessoas vão, adolescentes, vão pra faculdade. Você fez o quê? Bom, eu fui fazendo administração de empresas, porque na verdade eu queria ter uma empresa de moda, né, tudo a ver com bolsa de valores, então eu, a minha mãe, né, ela tinha confecção e loja, meus pais casaram muito cedo, então a minha mãe começou fazendo roupa pra minha irmã, né, porque ela não tinha muita grana pra comprar roupa que ela gostava, ela tinha muito bom gosto, e daí as amigas começaram a gostar, e ela começou a vender pras amigas, depois montou loja, confecção, e etc, então eu cresci no mundo da moda. A minha avó tinha, né, moda de adulto, a minha mãe infantil, então eu queria montar uma moda teens, que eu acho que até Hoje tem um gap, né? Porque quando você vira meio adolescente, assim, você tá naquela fase que você não é nem adolescente, é nem é verdade. adulto. Não tem, então você hoje não tem um gap visionário. Tem, é exato. Verdadeiro. Então assim, você tem uma coisa que você não usa nem roupa de criança, nem roupa de adulto, né? E daí tinha esse gap e eu queria fazer isso. Exatamente. Só que daí eu começava a ver como as pessoas apanhavam para ter empresa no Brasil, né? Até hoje. Aí você falou: "Cara, mas é tributário, tem que saber sobre marketing, tem que saber sobre um monte de coisa. O que que estuda para montar uma empresa?" Porque eu não queria ser estilista. Eu queria ter uma empresa de moda. E daí eu descobri, com né? com quantos anos? Isso com, sei lá, uns 13, 14 anos eu já tinha isso na Uma cabeça. precoce. <risos> e daí eu fui para... aí fui ensino médio, tudo mais, eu decidi fazer administração de empresas. Conheci o curso de, de administração. E é muito curioso também, porque no primeiro ano de faculdade, no primeiro dia de, de aula, o professor sempre pergunta quem que realmente queria fazer ADM, porque o ADM é um curso meio genérico, né? É. As pessoas falam, ah, não sabia o que ia é fazer, fiz ADM, porque serve para muita coisa. E é verdade, né? E daí só eu falei, não, eu, eu já queria... Eu queria fazer dele, é, Eu meu que querido. Eu quero ter uma empresa tal, não sei o quê. Só que daí tudo mudou, é, o meu irmão também foi fazer administração de empresas, a gente tem dois anos de diferença, só que eu sou um ano adiantada na, na escola e ele fez um ano de cursinho. Então a gente entrou no mesmo ano aí é, no, na, na faculdade é, e a gente foi estudar em Campinas, né, porque meu pai obrigou todo mundo a morar em Campinas, que ele não queria que a gente viesse para São Paulo, inclusive, porque eu sou de Porto Feliz, uma cidade de 50 mil habitantes. Caraca. Então a gente saiu de Porto Feliz para ir morar em Campinas. Minha irmã já morava lá, já fazia direito lá, eu tenho uma irmã mais velha. E daí meu irmão também foi fazer administração e o professor dele de economia, olha a importância dos professores falou pra ele sobre bolsa de valores no primeiro semestre da faculdade dele e apresentou pra ele uma corretora e ele começou a estagiar nessa, nesse escritório e daí ele falou, Carol, eu acho que você vai se dar bem com isso e tudo mais comecei a olhar aquele monte de gráfico, Marta eu falei assim, não, peraí não tem nada de a ver moda com moda isso. Não tem nada a ver comigo, né? eu vou moda, não sei o quê. Só que daí eu comecei a ver que não era um bicho de sete cabeças igual todo mundo vendia. E ainda vende. Todo mundo fala muito economês, muito financeis. E no final do dia, o que é o mundo dos investimentos? É comprar barato e vender caro. Básico. Então, ou seja, se a gente entende por essa ótica, a gente começa a simplificar o mercado, é, a gente começa a entender que é uma oportunidade. E olha quantas pessoas construíram riqueza através desse mercado. Sim. E eu comecei a me apaixonar por isso. E, e me apaixonando também pelo fato de poder compartilhar com outras pessoas. Aí, de lá pra cá, são 18 anos. Mas você sempre foi comunicadora? Então, eu fiz teatro quando eu era criança, né? Tá. Então, eu tive... Eu fiz FISC, né? Escola de Inglês e tinha que fazer uma atividade curricular, né? Extracurricular. E daí eu escolhi fazer teatro. Então, eu gostava do palco, mas é totalmente diferente. Porque é totalmente. quando você faz teatro, você tá vestindo um personagem. Então, você, tipo, não tem tanto pro problema para falar em público, Lógico. Né? Agora, quando você vai falar de algum assunto, você tem que dominar muito aquele assunto. Isso é super importante. Você ter conhecimento, porque isso te traz segurança pra você falar. E como Exato. é que você adquiriu o conhecimento, porque com 17 anos não tinha você não tinha, a gente não tem conhecimento nem autoridade sobre temas, nenhum. Exato. Então a gente precisa parar de se cobrar sobre isso. Muita gente me pergunta mas como é que eu acesso tal pessoa? Você vai ganhando conhecimento com o tempo e autoridade sobre os temas com o tempo. Então nesse, nesse início, como é que foi a coragem uma aluna da faculdade com o seu irmão de montar sua empresa com todas essas dificuldades que você já sabia que existiam? É, e até é bem bacana de falar sobre isso, porque num primeiro momento a gente nem queria montar uma empresa. A gente queria trabalhar lá, né? A gente tava estagiando no escritório e o primeiro movimento que a gente fez, e até que eu recomendo todo mundo fazer, tenta empreender aonde você tá. A gente fala muito sobre empreendedorismo, sair montando CNPJ. Empreendedorismo pode ser uma atitude empreendedora dentro de onde Super. você tá. Super! Então você é uma baita de uma empreendedora dentro, dentro do banco. de onde eu tô. Então, Exatamente. ou seja, é, esse é um ponto que às vezes a gente deixa de lado. Então, o primeiro movimento que que a gente fez foi apresentar pro dono do escritório na época, eu tinha 17 anos, meu irmão 19, o dono do escritório 60 e poucos anos, o gerente 40 e poucos anos, e a gente apresentou um projeto que a gente não concordava muito com a linha que o gerente estava indo. Mas isso te, deu, te levou coragem. Exato. Coragem Mas... e, e sair da zona de conforto. Mas você sabe que, acho que no primeiro ano de dificuldade, a gente tem mais coragem, né? Porque a gente, a gente é. não tem muito a perder. Sabe que tá outro mais exposto eu que eu band jump, eu falei, não farei isso nunca agora. <risos> eu falei gente, por que eu fiz isso lá atrás? Mais. Manda, mas é verdade. Quanto mais velho a gente fica, menos coragem a gente tem. É verdade. Porque, inclusive, existe uma pressão maior. Porque você não quer errar ou fracassar. Quanto maior você vai ficando, pior. Quanto mais exposição você tem, muito pior. Você não tinha nada a perder. Exatamente. Com 17 anos, o que você tinha a perder? Eu podia Eu tomar cara, um podia não. achar ridículo e ah. acabar. E foi o que aconteceu. Ele falou assim: claro <risos> que não. Aí ele falou assim: como assim? Ele falou: não, vai aprender mais um pouco, depois vocês voltam e tudo mais. E o meu irmão, bem ousado também, falou assim: não, peraí, vamos... será que a gente vai? Conversou bastante com meu pai e ele tinha decidido deixar isso em stand-by por um tempo, né? continuar lá estagiando, continuar em Campinas e tudo mais. Aí deu um cinco minutos nele e falou, não, eu acho que vale a pena eu tomar esse risco. E daí a gente foi pra Sorocaba, por quê? Porque já tinha o escritório em Campinas e eles não tinham topado fazer o que a gente estava sugerindo. Mas aí vocês fizeram sozinhos o escritório de Sorocaba. Aí a gente chegou com a proposta, que obviamente a corretora não ia negar, falou assim, olha a gente vai montar por conta, vocês não precisam colocar nenhum dinheiro, vocês não têm nada a perder, mas a gente quer representar vocês em Sorocaba. E daí a gente foi pra Sorocaba pra representar essa corretora, tiramos a certificação de agente autônomo, foi... Gente, agente é autônomo, a gente, a gente fala de isso hoje, ou nos últimos cinco anos, você foi assim, a pioneira. Velha, porque, olha, nem era obrigatório quando a gente entrou na bolsa. Eu tava dando uma entrevista para um pessoal novo, que, né, que tá, sei lá, sete, oito anos na, na bolsa de valores. Nossa, já tô há sete, oito anos. Aí eu começo a pensar eu falei, putz, eu tô há 18. Eu, eu brinquei até com essa pessoa e falei assim: você sabe o que é a tabela bovespa, meio por cento mais 25, e 21? Ele falou, olhou para minha cara assim: não. não. falei, essa era a corretagem. <risos> meio por cento mais 25 reais e 21 centavos. Então toda vez que você operar, você pagava um por cento. Só para comprar e vender no mesmo dia, por exemplo. Olha o que a gente está falando. Hoje é a corretagem é zero. É. Então, ou seja, é uma mudança total, assim Brutal, de... que foi uma evolução no tempo, né? E olha como, como as coisas também são bem curiosas. Então, a gente não. Num primeiro momento, a gente não tinha imaginado criar uma empresa. O que levou a gente a criar a empresa foi é tomar um não. Um não. Exatamente. Foi levar um não. Levaram um não e acreditar muito que a gente estava num caminho correto. Porque o educacional, ele. Não tem como o educacional dar errado. Mas como é educacional? Porque, na verdade, você, vamos só para explicar. Você foi empreender. No um negócio de agente autônomo plugada numa corretora. Exato. E aonde você colocou esse diferencial do educacional? Aí que tá, como que as pessoas vão investir na bolsa se elas não sabem o que é a bolsa e se elas têm medo? Então o educacional entra, muitas vezes as pessoas acham que o educacional é só montar uma universidade, uma faculdade, montar um curso. E o educacional tá em você explicar. Então a gente começou montando palestras. O que é muito comum hoje, todo a gente autônomo faz, a internet inteira faz, a gente já fazia lá atrás. A gente começou montando mini palestras para explicar o que era bolsa. Por quê? E assim você captava clientes. Exato. O então, que a gente fala teu, de marketing você envolvia, de conteúdo. A gente fala de conteúdo bastante. <risos> você envolvia o seu cliente. Exato, porque é aí que tá. Eu não queria que as pessoas investissem. Porque que elas é, confiavam em mim, mesmo porque, vamos lá, né, com Dezessete, 17, 18 anos, anos, gente, ninguém vai confiar, isso. vamos pensar sobre isso, e a demora para você conquistar isso. Não, e ainda mais, vamos lá, a gente sabe como funciona o interior, né? a gente foi para Sorocaba, eu sou de Porto Feliz, as pessoas chegam no interior e perguntam o que para você, você é filho de quem, Sim. e meus pais não são, de, não são de Sorocaba, então as pessoas não investiam porque a gente tinha um sobrenome da cidade, então qual era a alternativa para a gente conquistar cliente? explicando, mostrando que o mercado financeiro era uma oportunidade. Se as pessoas achassem que aquilo era para elas, elas abriam um cadastro. Por isso que eu falo que o marketing de conteúdo que a gente fala hoje é o que a gente fazia lá atrás. Maravilhoso. Então a gente simplesmente dava uma palestra, distribuía cadastro. Era físico, hein, Marta? A cadastro distribuía, distribuía cadastro. Eu imprimia o cadastro... Porque não era ela, entrava no site, não, não tem. imprimia é. o cadastro. É um outro mundo, eu tô assim, eu tô tentando visualizar tudo. A uh. a pessoa a gente imprimia o cadastro e eu fechava, o meu escritório tinha 50 metros quadrados. Metade era para dar palestra, metade a gente trabalhava. Então eu tinha que montar e desmontar a cadeira. Ele era super bonitinho, super bem decorado, mas ele era pequenininho. Aí quando eu queria fazer uma palestra maior, eu tinha que fazer parcerias. Então eu fiz parceria na associação comercial, fiz parceria em café. Gente, ela tá falando vários pontos importantes de relacionamento aqui, que vocês me Exatamente. perguntam quando começam um e criando autoridade, conquistando confiança, é, fazendo parcerias... Ninguém nasce conhecendo todo mundo. Exato. E daí eu fazia parcerias e, por exemplo, eu tenho um café que eu falo que assim, eu tenho dó das pessoas que trabalhavam no café, porque elas escutaram minha palestra acho que 50 mil vezes. Assim. <risos> Toda semana eu ia lá duas, três vezes, lotava o café, era muito bom para café. Por quê? Porque ela... Lotava o café, Lotava o café. café durante a palestra. Exatamente, as pessoas consumiam e eu dava a palestra ali. Então eu tinha um ambiente e era um ambiente agradável. E daí o que a gente fazia para divulgar? O primeiro movimento que a gente fez foi ter uma assessoria de imprensa para a gente poder sair no jornal então a gente saiu uma notinha no jornal. Você É super inteligente. Né? Saía numa notinha. Porque as no pessoas jornal. gostam do que é conhecido. As pessoas não querem estar é. numa coisa que ninguém nunca ouviu falar. Então, e daí, como era um assunto novo, as pessoas tinham curiosidade e tem ainda. Então, quando a gente divulgava que ia ter uma palestra de graça ali num café ou num ambiente, porque o de fosse... graça era a tua pegada, porque você dava a palestra de graça para depois a pessoa investir em você, você ganha com a corretagem. Você não ia ganhar com a pessoa, você não ia ganhar com a palestra. Exato. Não exatamente era exatamente isso. E daí a gente pegava, dava essas palestras, ensinava sobre bolsa e no final as pessoas abriam um conto com a gente. Então, óbvio, né, não eram todas as pessoas que estavam na palestra que gente, uma excelente forma de prospecção, sério, eu tô muito, assim, eu tô, assim, muito feliz. Porque você tá dando uma coisa pras pessoas. Exato. Conquistando as pessoas, e você não estava batendo na porta falando: toma meu dinheiro, me dá seu dinheiro aqui. Confia em mim do nada e me dá seu dinheiro aqui para eu operar. Você estava envolvendo essas pessoas. Você tinha que explicar, você tinha que explicar o que, que é bolsa. E eu sempre fiz essa questão. Porque, assim, muita gente entra no mercado de renda variável com promessas de que vai ficar rico, que vai ganhar dinheiro para ontem, etc. Eu sou totalmente contra alerta. isso. Super. Sou totalmente contra isso. Por quê? Primeiro, porque isso não tem como ser duradouro. Ninguém vai ficar num mercado que ele acaba perdendo dinheiro, que ele não está entendendo o que está acontecendo. Lógico. Então, a primeira queda que tiver, poxa, olha o, o, o drama que você vai criar, e a gente está falando de pessoas, famílias, de sonhos, de histórias, isso é muito sério, então a gente sempre teve uma preocupação das pessoas entenderem, então quando a pessoa falava assim, ah, você já investe na bolsa e até hoje as pessoas me procuram e falam assim, cara, você que investe há tanto tempo, você quer cuida do meu dinheiro, eu falei, não, não, não. primeiro você vai entender. Aí eu posso te ajudar e te orientar, mas primeiro você tem que entender. Lógico. Você não pode ser refém, principalmente quando o assunto é dinheiro e saúde, não tem como ser refém. Então acho que esse é um ponto bem importante. Então é exatamente isso que a gente fazia: dava as palestras, distribuía os cadastros e outra coisa que a gente fazia que eu acho que ninguém nem imagina, né? Pegava a lista telefônica, ligava para as pessoas eu já também, e marcava. Mas é e marcava com as pessoas. Daí a gente arranjou estagiário para ficar ligando para as pessoas e marcando. Inclusive, mas marcando o quê? No curso? Marcando tanto de ir na palestra convidava para palestra ou convidava dava para uma reunião. Tá bom. E assim, né, você não é da cidade, você, putz, te atendi agora. Marta, você gostou do, do atendimento? Você gostou do investimento? Marta, você tem alguém pra me indicar? Mais um ponto. A indicação, a indicação é muito gente. boa, gente. E a indicação só vai acontecer se o seu trabalho for bem feito. Então, antes de você pedir indicação, faça o trabalho. Óbvio. Que é outra coisa que precisa ser dito aqui. Porque eu vejo muito assim, a pessoa acabou de ter reunião com você, você nem testou o produto dela ainda. Ah, você pode me indicar? Não, porque não, gente. Não vou te indicar. Eu não te conheço. Não, não te conheço. <risos> é a vontade de responder, né? É exatamente. Como que eu vou indicar alguma coisa que eu ainda não validei? Então, assim, eu acredito muito então, você nisso. foi muito pioneira, né? Não, assim, tudo que você está falando aqui cê, é, são coisas que hoje parecem óbvias. Gente, a gente está falando da, da Carol, que é linda e jovem, mas com 17 anos, uhum. né? Eu com 17 anos também já estava trabalhando, mas gente, ela estava empreendendo, vendo uma oportunidade numa cidade nova. Aí, logo, só que logo você colocou a sua cara e você se tornou mais conhecida, porque conforme você foi dando palestra, você tava usando a sua imagem é, na da ver, sua empresa. Na verdade, num primeiro momento, era eu e meu irmão. Sim. Né? Então, ele, ele que dava as primeiras palestras. Eu, né? Quando ele foi para Sorocaba, eu ainda estava em Campinas. Então, ele começou dando as primeiras palestras. Quando eu mudei para Sorocaba, ele é muito inteligente, eu dei a, as palestras. E daí ele falou assim, Carol, a sua palestra converte mais que a minha. Então, agora você, é você. que vai dar palestra. Eu falei, esperto. <risos> Aí, como manda quem pode e obedece quem tem ele é mais velho, Aí, tipo, e, ele, e ele que me levou para esse mercado, né? então eu me dediquei a dar muitas palestras e por isso que eu brinco, né? Tô rouca de tanto falar até hoje, porque eu dei palestra em tudo que é canto que me convidaram nessa vida, e daí outro ponto que é legal de falar duas coisas que a galera hoje do digital nem imagina, uma era os folders. Cara, eu fazia folder a gente, de explicação do que era uma ação, do que era bolsa, entregava para é as pessoas. E a gente fazia um folder e entregava na porta das, das empresas e na porta das universidades para convidar para as palestras. Olha só, era tudo físico ainda o negócio. E daí, é, começaram a me chamar muito para palestra. Eu fiz uma parceria também com uma empresa, que era uma empresa de benefícios, de cartão de benefícios. A área de RH sempre procurava temas para levar para as palestras. Então, eles me chamavam para falar sobre educação financeira e para falar sobre investimentos. E no final, você vendia o seu produto. Exatamente. Aí eu comecei a palestrar. A gente foi dar uma palestra, inclusive uma das empresas que depois a gente fazia, faria parceria, que é a Inepar. Lá em Araraquara, a Inepar queria treinar os seus 5 mil colaboradores e ela tinha um auditório para 500 pessoas. O que, que eu tive que fazer? Em dois dias eu dei 10 palestras. Você imagina se repetir a mesma coisa dez vezes? Até minhas piadas eu tinha cansado já. Gente, mas elas queriam, ela queria treinar para eles aprenderem a investir seu próprio dinheiro. Exatamente. Pensando ela queria... na prosperidade do seu funcionário. Exatamente. E as empresas elas estão abertas a isso, porque elas entenderam que as pessoas precisam, primeiro, que as pessoas que elas se organizam financeiramente, elas vão né, amolar menos a área de RH pedindo um aumento ou pedindo um adiantamento. Porque ela se organiza. Exatamente. Exatamente. Então a organização financeira ela é essencial. Então a gente montou esse modelo de palestra, óbvio que fala logo de investimentos para um chão de fábrica, por exemplo, que o cara tá pensando em como ele vai pagar Caralho, o boleto, não vai funcionar, não vai funcionar. Então a gente primeiro ensinava sobre educação financeira para depois falar sobre investimentos. E daí na época surgiram os clubes de investimentos. Antes Sim. dos fundos existiam a possibilidade dos clubes. A gente teve clube da Luzinha, clube do Milhão, clube do, da aposentadoria. Eram clubes de investimentos para as pessoas poderem ter o hábito do investimento. Então a gente replicava. Na verdade a gente não inventou a roda, a gente replicava modelos que a gente via que estava dando certo a gente adotava dentro do, do nosso escritório também. E isso fez com que a gente começasse a ser muito conhecido. Né? Tanto que, nessa época, de tanto a gente fazer um trabalho assim de... Né, de trazer cliente o tempo todo, a gente tava crescendo mais do que os dois escritórios, São Paulo e Rio. É como eu tava comentando com você aqui nos bastidores, né? Pelo fato da gente ser muito novo, a galera chegava no escritório procurando nossos pais. Principalmente meu irmão, porque o nome Joaquim agora tá popular Sim. com a criançada. Mas Joaquim era o um nome de uma pessoa mais velha, que era o nome do meu avô, né? Foi uma homenagem ao meu avô, ele chama José Joaquim. José do meu pai, Joaquim do, do meu avô. Então, todo mundo chegava assim, cadê o seu Joaquim? E o meu irmão não tem barba até hoje. Você imagina quando ele tinha 18 anos, aquela cara de novinho, né? E, e aí que tá, a gente tem que criar algumas ferramentas, né? E, e a gente andava de social, tudo impecável, para tentar passar um pouco mais de credibilidade. Mas daí vem um ponto bem importante também. Isso fez um belo exercício, a gente tomou muito, não. Teve muita gente que foi no escritório. Isso é importante. Como é que isso não te estimulou? E uma outra pergunta já emendada nessa... O qual foi? Assim a gente está falando de pontos positivos e coisas, apesar de das dificuldades que você contou no meio do que você estava falando, mas assim, momento que te deu assim um baque no escritório, não conseguir pagar funcionário, ou um dia caixa zerado, ou perder dinheiro de cliente, coisas que podem acontecer e como você solucionou? Legal. Bom, é, da, do caixa da empresa, isso é muito legal de falar, a gente não teve esse problema. Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito pé no chão. E isso, graças também a é uma formação que a gente teve dentro de casa, né? Desde pequeno, meu pai deu um cofrinho pra gente. Então, ou seja, a gente já tinha uma relação com dinheiro saudável. Eu tenho até, no meu escritório, um livro caixa do meu avô. Meu avô anotava, comprei um porco, vendi, ele, ele era fazendeiro, então, comprei um porco, vendi, não sei o que, ele anotava que tudo. Legal. Então, a gente tinha uma, uma preocupação em relação às finanças sempre muito grande. Então, a gente nunca quebrou, né, e eu, eu até gosto de falar disso, meu irmão também, que não é normal. Não né? é normal. Assim, pode acontecer. As pessoas falam, ah, mas é normal quebrar. Não é normal. Tem que deixar muito claro que para você quebrar, você tem uma falta de responsabilidade em relação ao caixa. E os números são algo que você tem que acompanhar diariamente. Então, a gente era minúsculo, mas a gente já tinha o nosso balanço, a gente tinha DRE, a gente já tinha tudo bonitinho no Excel. E vocês foram crescendo conforme o tamanho do seu sapato. Exatamente. Mas o grande desafio era justamente como recrutar a gente. E tinha, óbvio, vezes que a gente falava, cara, esse mês não foi bom, né? A gente tem que segurar as pontas. Então, ou seja, tinha que não tinha é, aquele luxo a gente muitas vezes não podia fazer aquelas viagens. Por exemplo, quando eu vi o dólar a 1,60, eu não tinha grana para fazer um monte de viagem que eu queria, né? Isso foi frustrante, né? Eu jovem, né? Querendo viajar. Né? Óbvio. Exato. A crise mesmo de 2008, a gente não tinha grana, a gente tinha clientes. Os clientes estavam fazendo dinheiro, eles pegaram a baixa da bolsa né? e ganharam bastante dinheiro. Quando veio agora a pandemia, tanto. Carol, pessoa física, quanto empresa, a gente surfou a onda dos preços baixos da Bolsa de Valores, porque em 2008 a gente já viu essa cena, mas a gente não tinha grana. Então, muitas vezes, é frustrante você querer fazer algo que você ainda não tem condição naquele momento. E daí isso dá aquele desânimo. No, Total. Né? E, e, em e vários como é que momentos, você se motivava nesses momentos? sabe que eu acho que o principal, e, e eu gosto muito de um livro, que obviamente eu só fui conhecer muito tempo depois, né? ele só foi escrito depois, que é do Simon Sinek que chama Comece pelo Porquê. Quando você tem uma clareza do porquê você tá fazendo isso. Então, eu sempre me questionava, mas por que eu tô fazendo isso mesmo? E daí, quando eu encontrava esse porquê, isso te motiva. Então, assim, eu já corri maratona, né? E para você treinar maratona é uma loucura, né? É. Então, assim, treinar corrida já é uma loucura, né? Você Na também maratona corre, né? deve ser Eu corro também, eu já fiz meia. Aí eu pensei, gente, para maratona eu vou ter que me dedicar muito. Você tem que saber... o. Tempo de esforço que você vai fazer, mas acho que é muito importante você falar sobre isso, porque é muito similar ao empreender. Exato, porque se imagina você acordar domingo de manhã e você falar assim, primeiro, você não sair no sábado, todo mundo tem uma vida social, você não beber no sábado, eu adoro um vinho, então, ou seja, você pegar e, e se privar de algumas coisas para acordar no domingo de manhã e sair para correr 30 e poucos quilômetros, porque você tem uma maratona pela frente e você tem que treinar. E, e daí, a maratona você não corre da noite pro dia, né, gente? É um preparo como tudo na vida. carota que tá vida. falando, ela tá começando a contar da história dela do início. Exato. Então, de todos os desafios, dificuldades, sem internet para divulgar e etc. E aí, como se prepara para uma maratona é uma forma similar. Exato, porque você precisa ter um plano, você precisa seguir a estratégia, e você tem que entender que vai ter dia que você vai acordar e você não vai performar. Você se preparou, você dormiu, não sei o quê, mas você tem dia que você acorda e que não sai. E você tem que fazer as pazes com isso, porque senão você vai se frustrar. É. Você fala, meu Deus, eu tô no caminho errado. Por que, que eu vou correr uma maratona hoje? Eu não consegui nem correr cinco km direito. E daí você começa a se questionar. E isso vai acontecer. E daí vem né, o nosso auto-sabotador. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Então você tem no meio ali, de 30 quilômetros num domingo. Você, putz, no 20 você já pensa, o que, que eu tô fazendo? Por que, que Por eu não quê? vou pro churrasco? Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar para a piscina. E daí você tem que é, lembrar o porquê que você tá fazendo aquilo. Qual foi o primeiro motivo que você começou aquele projeto, ou aquele negócio ou o que você estiver fazendo? então no, no mundo dos negócios a mesma coisa eu acho que também o que me ajudou bastante foi o fato de ter meu irmão do lado então um puxava o outro e daí vem a importância de time, de pessoas de você se cercar também de pessoas positivas, porque na faculdade inclusive, Marta, eu fiz a DM e assim, eu tinha, tinha uma sala patrocinada da bolsa na época na minha, sala, na minha faculdade mas as pessoas os, os meus próprios colegas de turma não me incentivaram, teve muitos que falaram assim você está louca, por que, que você vai empreender na bolsa? A bolsa não dá dinheiro não, e eu inclusive e passei num processo seletivo na faculdade porque também, olha só, no último ano de faculdade eu tinha uma matéria e não me levem a mal, gente, mas para me levar da matéria eu, que, é, eu tinha que passar num processo seletivo. E eu já tava empreendendo com meu irmão. Mas eu falei assim, putz, eu vou fazer um processo seletivo. E fiz. E passei no processo seletivo da Unilever para trabalhar com dois diretores maravilhosos na área de supply chain. Ia ser uma baita oportunidade. Mas eu não queria. Eu queria trabalhar com Continuar meu irmão. Continuar empreendendo onde você tava. Exato. Porque eu falei assim, meu, se der errado agora, putz, eu volto para casa dos meus pais, eu arranjo um emprego, eu trabalho numa loja, no shopping, não tem problema. Eu trabalho em outra coisa. Eu arranjo alguma coisa. Quando, né, como Falei, quando você é mais novo, você toma mais risco. Lógico. E daí eu peguei e abri mão dessa vaga. Nossa, mas eu fui mega ultra blaster criticada pelos meus colegas. Você tá, tá vendo num negócio que não ganha nada, para um negócio da Unilever que você vai por super empresa. Exatamente. E daí eu falei assim, não, cara, eu, não, eu, vou, eu vou tentar isso. Tudo. E daí quando você toma um stop loss na bolsa, e é impossível você não ter passado por isso, você fala, cara, será que eu deveria ter ido pro outro? Seria mais fácil. Porque, inclusive, empreender dentro de um outro negócio, dentro de um outro CNPJ, é mais confortável. Isso não significa que você não possa se tornar empreendedor. Lógico. Ou crescer. Porque também é mais desafiador. Você vai ter que conquistar mais gente. Você vai ter que mostrar o seu empenho. Você vai ter que mostrar o seu valor. Dentro do teu negócio, você vai se mostrando. Né? Sim. Então, acho que esse é o ponto. São atividades diferentes. Mas é, eu tive que abrir mão. E daí, isso justamente, em alguns momentos, me jogava para baixo. Né? De, putz, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo algo que realmente faz sentido? Então, todos os momentos que você tem uma situação... É contrário quando veio, por exemplo, a crise de 2008, foi muito depressivo, né? Você já tinha quanto tempo de empresa? Porque eu perdi a cronologia dois, já... 2005 para 2008, já tá quase três anos, três anos. Dois anos é que eu tinha mudado para Sorocaba, fazia só um ano, né? Que eu tinha efetivamente ido para Sorocaba e eu peguei a alta e da foi bolsa bem no início da sua empresa, exatamente. Então, assim, a gente pegou a alta, tudo lindo, maravilhoso, todo mundo ganhava dinheiro. Ninguém lembra disso, tá? lembra da queda, né? Mas tudo que você comprava na bolsa subia. Então, antes de ter a queda, e como sempre, né? Sempre tem uma grande alta. E teve alta, alta, e a galera ganhando dinheiro, e os clientes felizes, e tudo maravilhoso, e de repente começa uma crise, e as pessoas começam a perder a mão, porque elas querem operar, e elas querem recuperar o que elas estão perdendo, e daí que é o risco muito grande, que é o emocional, algo que a gente não tinha passado ainda, né? E aquela velha história também, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Sim. Então, assim, a crise ensinou muito pra gente, e também uma coisa bem importante de dizer, que a gente não estava aqui em São Paulo, isso foi muito bom. Por quê? Porque a gente estava afastado de um sentimento muito depressivo que estava aqui nesse momento aqui. Em todos os lugares do mercado de financeiro. E seus clientes também. Exato. Então, no interior, a gente estava, de uma certa forma, até blindado é, desse, desse sentimento. Então, a gente não estava enviesado em relação a isso. Tá. Isso foi muito bom também. Algo que hoje né, eu dou muito valor. Porque por muito tempo também, o questionamento era em que momento vocês vão para São Paulo? Em que momento você vai para Faria Lima? Em que momento você vai mudar o seu escritório? Eu falo, cara, não, a gente quer isso. Em vários momentos a gente veio para cá, inclusive, para olhar, para ver escritório, não sei o que. Não, está na hora da gente ir. Daí não... não, mas é isso que a gente quer. Mas a gente está tão bem no interior, a gente tem qualidade de vida. As pessoas que trabalham com a gente têm qualidade de vida. Será que a gente precisa estar tá lá? Não, eu posso me conectar, eu posso estar tá em São Paulo mais vezes, eu posso ter uma rotina em São Paulo sem precisar respirar. São Paulo. Então também é importante de dizer que muitas vezes o um, um empreendedor, a empreendedora, ela busca, ela quer estar naquele ambiente onde já está todas as pessoas que fazem a mesma coisa. Exatamente. É isso difícil, pode ser saudável ou não. Com certeza. Porque muitas vezes você pode até ficar, de novo, enviesado com opiniões. Quando você está de fora, você tem a chance de enxergar com mais clareza com o que está acontecendo. Então, tem sempre lados que precisam ser questionados. E a gente acabou sendo pioneiro no interior, porque tinha poucos escritórios que estavam se destacando no interior. Hoje tem inúmeros casos, Lógico. inúmeras histórias, que é muito bonito de ver. Mas a gente não. E daí veio todo o nosso processo. Depois de a gente autônoma, a gente montou uma Gestora. E como que você, quando você pensou assim, a empresa deu certo, independente agora se tiver ups and downs, já deu certo, tô indo pro próximo passo. E você foi achar a sociedade, investir, como é que foi? Olha, ah, em vários momentos, porque primeiro deles, né, o primeiro dar certo era ganhar mais dinheiro do que a gente pensaria, né? Assim. Então assim, como você é estudante, você não ganha dinheiro, não tem nenhum. dinheiro nenhum. E daí eu, putz, meus pais não me davam mesada, não me davam grana e nada, então, ou seja, não tinha, não tinha dinheiro. Quando eu ganhei, eu lembro perfeitamente do primeiro dia que eu operei, que o meu irmão veio para uma reunião em São Paulo, foi o primeiro dia que eu operei longe dele. A gente operava lado a lado, no escritório. Então, a gente tomava todas as decisões juntos. Ele veio para cá e eu operei sozinha a loja Srenner e ganhei 3.500 reais. Que, cara, hoje ainda eu é passei dinheiro, mas imagina naquela época, e para mim, que era estudante, eu falei assim, tô rica. Então, ou seja, tipo, putz, eu amei isso daqui, o que eu ia ganhar mais, sei lá, dois meses na Unilever, tô ganhando Ando aqui em um dia, eu falei, isso é maravilhoso. Então, eu comecei a ver que aquilo era uma grande oportunidade. Então, esses acertos, ver os meus clientes ganhando dinheiro, na época a gente operava alavancado, não sei nem se as pessoas vão lembrar disso, mas era cinco vezes alavancado no termo, dez vezes no day trade, etc. Era um, é outra realidade. Eu via meus clientes ganhando dinheiro e falei assim, cara, isso é maravilhoso, é isso que a gente quer. Aí, em seguida, como eu falei, veio a crise. Só que a crise também trouxe a oportunidade das pessoas comprarem muito barato. E como a gente já tinha começado também a fazer operações de curtíssimo prazo, que era o day trade, a gente começou a ver que a gente ia ganhar muito dinheiro na volatilidade de 2008 e a gente começou a fazer muito dinheiro o que validou mesmo a gente falou assim estamos no caminho certo é como, quando a gente começou a ser reconhecido nessa corretora que a gente estava como como um, um escritório que mais crescia e quando o Agostinho sai da gradual e ele vai para a Semec Capital Markets né para um é um grupo espanhol e ele vai pra lá e convida a gente pra ir pra tocar uma área de varejo com Mas ele. Mas essa parte você teve que sair da sua empresa? Não, você trouxe a sua empresa pra dentro? Não, a gente levou tudo. Levou tudo. E Não, daí tá bom. a gente. E a gente começou a ser sediado, Marta, assim, olha. É, a gente contou, foram 11, 11 corretoras, bancos, etc., que procuraram a gente em Sorocaba, no interior, que foram nos visitar porque queriam que a gente mudasse de escritório. Então, a gente começou a ser assediado por vários escritórios, por Aí você corretores. fala, deu certo. Nesse momento, você fala, deu certo. Exatamente. E daí a gente começou, e sempre com muito pé no chão, conversando com muita gente, o que, que é bom, o que, que não é, e tudo mais. É, tive a felicidade de conhecer também o Batelli, nos ajudou muito nessa época. E nossos grandes mentores eles falavam assim, fique rouco de tanto ouvir. Então, escute. A gente usava muito a galera mais velha do mercado. O pessoal do mercado que eu que a gente tinha amizade, tinha 70 anos para cima. Então, ou seja, a gente. É maravilhoso é... essas pessoas que nos trazem conhecimento, cabelo branco, muito legal, né? Exato, mesmo porque o mercado financeiro, é, por mais que a gente ainda esteja muito pequeno no Brasil, né? São poucos investidores ainda, comparando com, por exemplo, os Estados Unidos, a gente está bebê, está ainda pensando em nascer. Então, ou seja, é, a, você ter a maturidade de pessoas que passaram já por várias situações, isso realmente colabora muito. Então, por mais que eles não estivessem no digital, né? a gente já estava sofrendo uma transformação digital, é, eles tinham muita maturidade do que é o mercado. O que, que é bom, o que, que não é, que corretora que é, é idônea, qual, qual pessoa tem valores de fato que combinam com vocês. E que qual tinha então. um track record, né? você tinha histórico. Né? Você Exatamente. já estava construindo há muito tempo um histórico. E daí a gente foi convidado, a gente entra para tocar essa área de varejo. Não foi fácil porque era outra realidade, era um grupo espanhol, a gente tinha reuniões, tudo ia pra Madrid. Você saiu da sua um... liberdade um mundo mais engessado. Imagina, você empreende sozinho, você decide se você quiser ir embora duas horas da tarde, você decide o que você vai fazer e etc. E daí não era essa realidade. O Kim, meu irmão, né, vem morar aqui em São Paulo, que pra ele também, ele brinca que foi a pior experiência porque ele é do interior, ele gosta de almoçar em casa, ele gosta da rotininha dele etc. Não, em São Paulo tem rodízio, tem, tem trânsito, trânsito tem, tem essa barulho é. Você tem que gostar de São Paulo é. E você tem que morar bem em São Paulo Ou você saber ser os feliz. seus porquês Exatamente. Então naquela época foi bem desgastante Ele ficava aqui, eu ficava lá E a gente dividiu as tarefas Então foi uma época também é, diferente pra gente Porque a gente sempre esteve junto Trabalhando lado a lado e de repente ele estava aqui, eu estava lá, eu vinha para cá, e daí a gente começou a tocar uma outra coisa, outra área e entrar no marketing. Eles patrocinavam a Estocar, daí eu comecei a ir para Estocar. Fiz muitos amigos na época que são pilotos, etc. Comecei a até a gostar mais de carro por causa disso. Mas por que, que você começou a se relacionar com Estocar? Com, com com... Porque tinha um trader, como as coisas são, tinha um trader dentro da mesa deles que era piloto. E que era o Tomazone, e ele corria. Então era, era até assim: ele operava muito bem. A empresa tinha interesse de estar junto com os outros pilotos para eles se tornarem clientes tanto do asset quanto da corretora e daí patrocinava. E daí não tinha ninguém para ir, eles me colocaram lá porque eu, cuidava, eu ajudava a cuidar do marketing. Então eu comecei a, a ir nas corridas, fiz grandes amigos, etc. Olha que legal, e assim você foi aumentando a sua rede de networking, Então você com tinha certeza. os seus clientes, mas você começou a aumentar para pessoas com maior potencial também. E essas trocas que você falou com as pessoas mais velhas de mercado, você mostrava uma humildade de ouvir. Sim. Porque a, você respeitava respeitava a autoridade que essas pessoas tinham de conhecimento sobre o teu, sobre você no sentido de sobre você e seu irmão e você respeitava então isso também aproxima com certeza e até você tinha feito uma pergunta no começo sobre não ter conhecimento e falar sobre aquilo por exemplo e uma das coisas é óbvio você tem que estudar então, quanto mais eu estudava, mais eu aprendia, mais eu compartilhava. E todas as, todas as vezes que eu tinha uma reunião, as pessoas tinham dúvidas. Quando ela tinha dúvida, num primeiro momento, pode ser que eu não soubesse responder. Mas assim que eu não sabia, eu já ia estudar de novo. Então, na próxima reunião, eu já sabia responder aquela pergunta. E toda vez, é, eu trabalhava com muita humildade, dizendo... É, tem razão, isso eu não sei, eu vou checar para você. E voltava com uma resposta. Também é muito importante de dizer que a gente coloca uma pressão desnecessária. Você não, tem que precis você não precisa ter todas as respostas. Porque não é a transparência é tão maravilhosa ela é mais verdadeira do que você falar um blá, blá, blá. Exatamente. Você conecta... Pela sinceridade. Você conecta pela humildade. É isso que, assim, ao longo da minha jornada, eu recebia esse feedback. Eu fazia isso naturalmente não percebia. E daí eu comecei a receber esse feedback. Falou, Carol, você é muito sincera no que você fala. Você é muito verdadeira. Porque, inclusive, quem é, estudou sobre leitura corporal aprende isso. É né? maravilhoso, leitura corporal. Você sabe que eu tive uma menina que trabalhou com a gente, que jogava poker, Então, ela sabia tudo sobre leitura corporal. Sério. Ela, daí, quando a gente já tava no digital, isso foi recente, né? A gente já, já tinha Atom, Ela começou a pegar minhas lives, ela Print e me mostrava onde que eu estava mostrando a sinceridade e a humildade. Ela me dava vários insights de. Tá vendo? É por isso que as pessoas se conectam com você, é por isso que você fala e as pessoas realmente gostam. E ela foi me dando uns feedbacks que eu nunca imaginei. Porque a leitura corporal, ela te entrega. Te entrega. Se você estiver mentindo, é, a, o teu corpo entrega. Não é. tem, assim, a não ser que você desenvolva uma habilidade muito grande. Grande de, de conseguir. Exatamente. E tem gente que consegue, né? É. E assim, por isso que eu falei do mundo do poker eles precisam blefar o tempo todo eles precisam blindar um pouco a emoção, o sentimento. A gente não, a gente tem que falar com o sentimento, com emoção. Mesmo porque as pessoas querem entender que você é de verdade, ainda mais quando o assunto é dinheiro, que elas estão morrendo de medo. Elas querem entender que elas podem confiar em você. Lógico. Que você tá falando a verdade e que se acontecer alguma coisa, se tiver uma notícia ruim, que ela chegue logo. Eu sempre brinquei com isso. Notícia ruim tem que chegar primeiro, gente. Não me rola pra contar, não. Me fala, olha, não deu certo aqui, acabou a luz, não vai ter gravação. Traz a pessoa pro jogo, né? Isso é maravilhoso. Exato. Porque senão as pessoas, elas acabam... O que mais você pode criar na tua rede, né? E que você colocou muito bem do networking, é esse relacionamento saudável. As pessoas só vão continuar falando com você se elas acreditarem que você é de verdade. Então pode ser que você faça um negócio momentâneo que você ganhe dinheiro, mas para você continuar fazendo o negócio. E lembrando, né gente, as pessoas se falam. E você nem imagina, Reputação. não, e você nem imagina quem vai conseguir encontrar com com outra pessoa. Você nem imagina como que as pessoas vão se relacionar no futuro. Às vezes, hoje mesmo, né? Às vezes eu vou em reunião, eu entro numa reunião, a pessoa assim: "Não acredito que você tá aqui. Você é amiga de fulano, de ciclano, não sei o quê". Você fala: "Cara, pessoas que você nunca imaginou que iam se conhecer, se conheceram". Então, você imagina se você prejudicou uma pessoa? Se você pisa na bola, tenta consertar. Você entra numa reunião e aquela pessoa tipo assim: Hã? Peraí, você? Você, exatamente. E já aconteceu de pessoas que pisaram na, na bola comigo e deu de reencontrar? Eu falei assim, olha, eu não quero essa pessoa aqui não. Oh, eu não indico. Já oh, passei eu por indico, isso também. Não indico. E daí e eu até tem um grupo, né, de, de empresários que eu tive com eles ontem, que é o Ney maravilhoso. Ele montou esse grupo que são os amigos de talheres. São só donos de restaurantes. Que legal! E eu faço parte desse grupo, né? E, e você o tem Ney, esse negócio é, né de, ta, de de culinária, de vinho. Ah, eu adoro. É. Eu adoro tanta coisa que eu já me perdi. No <risos> mas assim eu adoro né, essa parte e eles fizeram uma coisa que eu achei genial são donos de restaurante então durante a pandemia eles se juntaram para se ajudar que legal. e daí isso gerou um grupo muito saudável eles se encontram todos os meses para falar sobre o setor segmento para para discutir e até para pressionar é, medidas leis que possam ser aprovadas que beneficiem ali o dia a dia deles né e é muito bacana de fazer parte desse grupo principalmente porque o Ney que é o líder do grupo cara é, em alguns momentos, assim entrou alguém no grupo, tal eu falei assim. Nossa, mas essa pessoa já fez tal coisa, não sei o que você conhece. Ela na hora ele tirou do grupo, então, ou seja, por quê? Porque ele entende que as pessoas que têm que estar ali são pessoas genuínas que querem ajudar de verdade outras pessoas. Então, aí que tá a sua reputação, seu nome é o que mais você que... e você foi carregando na sua trajetória. Exato. E aí, como é que surge a Atom? Bom, a Atom ela vem. É... É uma realização de um grande sonho, na verdade, porque ela resolve dois problemas que eu tive lá atrás. O primeiro deles é a questão de não ter grana para poder operar. Então a gente começou permitindo que as pessoas operem o nosso dinheiro sem risco para elas. Então a gente montou esse modelo meio amador, que daí não me julgue agora. A nossa empresa chama WHPH Work Hard, Play Hard. <risos> a gente nunca achou que ia ficar pública. E daí a gente montou essa empresa. Eu e meu irmão colocamos dinheiro e convidamos dois traders para operar junto com a gente. Eram só quatro pessoas. Operar o seu dinheiro. O nosso dinheiro. Mas Isso. o que você fez com todos aqueles clientes que você tinha? Então, nessa transição, quando a gente saiu desse grupo espanhol, a gente não estava mais interessada em tocar. Com como a gente é A gente já tinha o um asset, mas a gente não queria, é, principalmente quando a gente fala de asset, a maior, o maior perfil de pessoas que têm muito patrimônio é a renda fixa. Sim. As pessoas não querem ficar tomando risco. E a gente gostava do risco, a gente gostava de operar. o então, cara, a gente está crescendo, a gente realmente está muito bem, mas a gente também quer ir para o risco. E a gente não quer dar satisfação desse risco, né? Tipo, ficar convencendo a pessoa que ela deveria ter uma parte em risco, etc. Meu irmão já estava um pouco aí cansado de, né, de fazer agir estão propriamente dita, falou, não, vamos montar uma empresa para operar nosso dinheiro. A gente já tinha feito patrimônio nessa época. E daí surge a, a, a WHPH, a gente começa a operar nosso dinheiro, e a gente vai para os Estados Unidos fazer mais um curso. Eu fiz muitos cursos, é, principalmente em Nova York, onde tudo respira mercado. Conheci grandes mesas proprietárias lá, e daí quando eu conheci esse modelo de mesa proprietária, a gente percebeu que o que a gente estava fazendo meio amador, Existiam 8 mil empresas nos Estados Unidos que faziam, que são as mesas de traders. E daí a gente começou a perceber que dava para gente recrutar mais gente para operar o nosso dinheiro. Então a mesma coisa que acontece dentro do banco, tem uma tesouraria. Tem um monte de gente operando Sim, o, lógico, dinheiro, o dinheiro dos do clientes. Do... né? Sim. Porém, no nosso caso, era o nosso próprio capital. Então a gente pegou e foi entender. Aí a gente começou tentando recrutar gente. Aí você fala, quem é trader no Brasil? Quase ninguém. Não tem profissionais. E daí a gente pegou... Ou já estão em grandes bancos, né? Exatamente. E é difícil de competir você conseguir recrutar. Exato. Até para o banco, tem um monte é. de vaga aberta. Né? Eu, eu escuto aqui direto. A gente, inclusive, no nosso educacional hoje, a gente colabora com os bancos, com as corretoras, para que as pessoas possam trabalhar, né? E daí foi muito interessante que a gente pegou, começou esse modelo, começou a ver que a gente não conseguia achar os traders, muitas vezes vinha com o currículo, ah, eu era da época do pregão, não que, eu tenho um baita currículo, mas a pessoa já não operava tão bem ou não estava não no digital, né? Então não, não funcionava. Aí a gente conheceu um, um modelo nos Estados Unidos também, que é a Top Step Trading, que fazia um processo de avaliação através de um simulador. Então, ao invés da gente colocar dinheiro de verdade para o trader operar, a gente colocava ele num simulador, e daí ele operava, e daí com base nos resultados dele a gente contratava. Então, primeiro a gente criou um desafio, é, na época com a Infomoney e com... Acho que era a Mayvox, a plataforma não era nem nelógica ainda. E a gente criou o desafio Vida de Trader. A gente fez, literalmente, um reality show. A gente fez um campeonato para as pessoas poderem é, se inscrever. Elas aprendiam, elas operavam. E os dez melhores a gente levou para Sorocaba, gravou eles. E os três melhores a gente contratava. Então, a gente fez, literalmente, um reality show naquela que época. Que legal. E daí a gente foi contratou os três melhores. Não foi legal. Por quê? Por quê? Porque os três não, não continuaram, alguns perderam dinheiro, etc. A gente demorou quase um ano Mas pra contratar três... Mas eles perdiam o teu dinheiro daí? O meu dinheiro. E daí eles, assim demora... a gente demorou quase um ano pra conseguir contratar três pessoas. E falou, gente, isso não é escalável. Não tá escalável esse negócio. Aí a gente pegou e conheceu esse modelo da Top Step, que ela fazia por um simulador, só que não existia isso no Brasil. Aí a gente pegou, bateu a porta na porta da Nelógica, o Marcos é nosso amigo há muito tempo. É, inclusive, ele começou no mercado, ele não era plataforma, ele era gráfico, a gente usava o gráfico dele na época. E daí a gente pegou e explicou para ele o que a gente precisava, etc. Blá, blá, blá. Enfim, a gente conseguiu desenvolver um jeito de avaliar as pessoas e colocou as regras. Oh, você tem que bater essa meta, respeitar esse limite de perda, você tem que operar mais do que um dia, criou um regulamento para aquilo. E daí a gente permitiu que qualquer pessoa pudesse fazer nosso processo. Então não era mais um campeonato. Você não tem que ser melhor do que o outro. Você só tem que bater a meta. tá bom E daí a gente abriu nosso processo seletivo. Beleza, começamos o nosso processo. O primeiro movimento que eu fiz, eu já estava cansada de dar aula, porque nessa, lá atrás a gente já dava aula de final de semana, sábado e domingo. E Marta, o que é dar aula de domingo? As pessoas chegam de ressaca, tá? Então, você, seja, deu, sei lá. você tinha que falar aquele escritório pequeno, a pessoa dormindo e você, tipo, meu, tentando fazer a pessoa aprender. E por que, que a gente dava aula? Para a pessoa durar na bolsa. Porque a pessoa entrava igual o kamikaze, querendo comprar e vender, ela perdia dinheiro e ia embora. Então Eu a não, gente... Tem um monte de gente até hoje, na, na, até na hoje. No Covid, que entrou na bolsa, perdeu dinheiro, ficou assustado e saiu fora. Por quê? Porque não estuda antes. Não estuda gente. antes. O, brasileiro, é, o brasileiro compra um, um equipamento, não lê manual, e daí ele já quer sair mexendo. É. E é a mesma coisa que a gente faz na bolsa. Então, a gente sempre focou muito nessa questão. Só que daí, quando a gente pegou e montou esse processo seletivo, a gente falou, ah, vamos, tem, nessa época já tinha surgido é, várias pessoas youtubers, grupos no Facebook, na época, falando de mercado, etc. Falei, gente, vamos chamar esse povo todo e vamos recrutar esses alunos deles. Vamos falar, olha, temos vagas, manda seus melhores alunos que a gente quer. Sim. Deu errado. Por quê? Ninguém passava na avaliação porque as pessoas ensinavam bolsa sem ensinar gestão de risco. É quase torcedor, ó, compra aqui e reza. É, é ah, não, gente, não mas, gente. Não passava na avaliação, entendeu? E daí a gente falou, não é que a avaliação era difícil, a avaliação é a bolsa normal. Então, ou seja, se você não passar pela avaliação, você nem deveria estar na bolsa real, porque senão você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Então, ou seja, não tem motivo. É a mesma coisa, você pode simular um carro, se você não aprender a simular o carro, não sai na rua, pelo amor de Deus, você vai Lógico. bater no poste. Então, era isso que a gente fazia. Aí que a gente teve que montar o educacional. Aí que de veio novo, nesse que cidade. já tinha toda a experiência de educacional. Já tinha deixado lá atrás, daí eu falei, volta no educacional. Eu peguei, inclusive, minhas apostilas lá atrás, reciclei todas as apostilas, reciclei as aulas e tudo mais. Criamos o nosso primeiro treinamento, que chamava Treino Livre, porque significava que era para o cara treinar antes da avaliação. Então, a gente ensinava como passar na avaliação da ato Era esse o foco. E daí a gente foi vendo que tinha uma demanda gigantesca, que as pessoas queriam aprender, que as pessoas queriam... Tinha uma profissão? Abrir... Exatamente. Você criou uma profissão? E daí a gente criou esse educacional, então a gente criou o braço educacional. Fiz lá atrás o primeiro congresso de trader. E daí fiz com... Que legal. E, e de, nisso, eu já estava no digital. Tinha começado o, o, o digital. Por quê? Porque quando eu comecei, eu tinha que explicar para as pessoas a mesma coisa sempre. Quando começou a surgir os vídeos, eu comecei a gravar vídeo ah, para é. explicar a mesma coisa. Óbvio. Falei assim, cara, eu gravo um vídeo, e explico e mando para todo mundo. Isso. Então, eu comecei a fazer isso. Aí, quando veio esse movimento, eu comecei a estudar marketing digital. Eu me especializei em marketing digital para poder montar isso dentro da Atom. Tanto que toda a parte digital eu que fazia no começo. Eu que fazia o site, eu que fazia o funil, eu que fazia as aulas, eu fazia tudo. Então eu comecei a montar, porque eu precisava primeiro entender. E é outro ponto bem importante de dizer. Se você quer empreender, não adianta. Se você não sabe fazer, você não sabe delegar. Mas se você quiser fazer qualquer coisa na sua vida, na sua casa, mas minha mãe falava, minha mãe é a mesma se coisa. você quer limpar, saber cuidar da sua casa, você aprende a fazer. Aí você consegue pedir para alguém fazer para você. Exatamente isso. E foi o que a gente fez, né? E daí eu comecei a estudar marketing digital, a gente montou isso. Aí veio a oportunidade é, de comprar a antiga Enepar Telecom. Então, a gente não fez um IPO, né? A gente comprou uma empresa que já era listada na Bolsa. Então, quando a gente comprou essa antiga Enepar Telecom, a gente daí foi outro perrengue, porque daí teve a grava, ficou um ano travado. Nossa, você não tem ideia da burocracia que por foi. Por que você queria entrar na Bolsa? Primeiro de tudo, porque uma empresa que tem capital aberto, ela tem uma imagem institucional. Todo mundo tem acesso às suas informações. Você tem... Você acha que é dar mais transparência? Você pra... abre portas. Provavelmente a gente não ia ter se tornado sócio da exame do BTG se a gente não tivesse na bolsa. Porque todos os nossos dados são públicos, porque tudo que a gente faz é auditado, é fiscalizado, etc. E tem um outro ponto. Os traders, eles queriam ser sócios da empresa. Afinal, você está gerando receita. Lógico. Né? Você tá fazendo a empresa crescer. E qual que é o melhor caminho? Se a empresa fosse fechada, Sim. você imagina o perrengue, toda vez que entra e sai alguém Sim. da tua empresa. Fora a negociação de valuation, etc. Puts, é, é, um, é muito trabalhoso tudo isso. Então a gente acreditava que era muito importante a gente ter. Fora que a gente é, realmente é, tem orgulho de dizer, poxa, a pessoa pode ser meu sócio, ela pode ganhar com dividendos, com lucro que é distribuído. Então isso sempre teve no nosso radar. Em algum momento a gente queria ter capital aberto, queria ter capital aberto, surgiu a oportunidade de fazer esse IPO, é muito trabalhoso, não sei se eu faria de novo, mas é muito trabalhoso, e daí a gente colocou, olha que loucura, a gente colocou pra dentro da empresa, um negócio que já era lucrativo de graça então a WHPH já tinha receita ela já tinha um modelo de negócios, a gente cedeu pra dentro dessa empresa um negócio que já tava montado, tanto que a Atom, desde o primeiro mês até hoje ela nunca teve um perrengue, nunca ficou no prejuízo ela tem caixa ela sempre teve caixa. Inclusive, a gente não precisava de dinheiro, a gente nunca foi buscar um investidor. Então, em nenhum momento a gente teve dívida, a gente foi buscar um investidor porque a gente precisava colocar dinheiro na empresa. Porque a gente sempre teve muito pé no chão, tanto que é por isso que a gente sempre teve caixa. Então, nasce a Atom, é, já no modelo que a gente já tinha testado e validado como WHPH, que a gente já tinha estudado nos Estados Unidos como funcionava, e daí a gente começa a a tracionar no mercado financeiro. De lá para cá, a gente já treinou mais de 3 milhões de pessoas, é a gente tem mais de 70 mil alunos ativos, a gente tem aí pessoas que, né, que, que se conectaram com a gente, que mudaram de vida, grandes histórias de pessoas, putz, ex açougueiro que o cara falou Aprendido. numa live, que ele ganhava 1.500 no mês. Ele conseguiu fazer isso num dia. Olha o que é o um mercado financeiro. Mercado mer meritocrático existe. E é até legal de falar dessa live, porque ele estava com um topete de um gosto duvidoso, vamos dizer assim, e todo mundo só estava falando do topete dele. E ele lá querendo mostrar que qualquer pessoa podia. Olha que bacana. Que não importava de onde você veio. Lógico. Ele só estava compartilhando. E as pessoas estão preocupadas com outra coisa. Então, assim, muitas vezes as pessoas perdem uma grande oportunidade de aprender porque elas estão avaliando o outro, criando aquele famoso preconceito. Sim. E não tem... Olha, olha como a internet é maravilhosa. Hoje, de qualquer lugar, a pessoa que não gosta de falar em público, ela não precisa mais, gente. A, a pessoa pode ser um agente autônomo, inclusive, sem precisar dar uma palestra. Lógico. Então ele pode simplesmente pegar um vídeo de uma palestra bem feita e mandar para o cliente dele e depois educacional, atender ele. E depois começar a se relacionar com, com o cliente. A pessoa não gosta de falar com as pessoas, ele pode ser trader, ele não precisa falar com ninguém. Ele pode ser um programador, ele não precisa falar com ninguém. Ele pode ser um copyright que, que não gosta de se relacionar, que não gosta de ir fisicamente no escritório. Então tem tantas profissões e daí isso começou a me chamar a atenção. Eu falei, gente, o mercado financeiro está ficando pequeno para gente. Eu falei, Por quê? Porque tem outras profissões que a gente podia estar tá ensinando. Por exemplo, você não tem uma dificuldade de contratar pessoas para o marketing? Muita. Então, por quê? Porque cresceu muito o número de pessoas que querem e tem muitas especialidades. Tem muitas especialidades e muitas pessoas não estudam, né? Então, é difícil de contratar boas pessoas. Ainda a gente tem um problema no Brasil, que é o educacional. Estava falando com vários prefeitos sobre isso. Tem vagas em, disponíveis em todos os lugares. Gente, Gramado, eu acho que tem 30 e poucos mil habitantes. Tem, tinha 5 mil, 6 mil vagas abertas. É um negócio, assim, desproporcional, se for ver. Então, ou seja, então todos os Você lugares... começou replicar o seu modelo em outras coisas. Exato. E daí eu comecei a ver que o porquê que as pessoas... É, não estão sendo contratados, porque elas não têm o conhecimento que precisa para aquela Sim. vaga. Então, peraí, quais são as vagas? Quais são as novas profissões? Então, a gente montou um braço agora de digital. Então, a gente tem 15 profissões para o marketing digital, que é a Digital+, Mais. a gente tem um braço de tecnologia, a gente está montando agora a, a Atom Tech para formar programadores. Programadores está faltando no mundo todo. Então, ou seja, é, a é gente verdade. tem como, e, e não tem como fugir da tecnologia. Você usa tecnologia para tudo. Você usa, e, e cada vez vai usar mais. Porque olha quantas ferramentas a gente usa, por exemplo, no marketing. Olha quantas ferramentas você e usa todo dia tem atualizações, e todo dia tem novidades. Enfim, você tem que se atualizar sempre. É, é, é Exatamente. E daí a gente montou um braço que é a GeoMaker, junto com o Belino, o Belino maravilhoso, a gente montou um braço para ensinar as pessoas a serem negociadores, elas entenderem que negociador não é vendedor. Negociador é quando eu sento numa mesa e eu olho pela sua ótica também. Isso é o relacionamento. Você olhar pela ótica do outro. Você estava dando educacional e você recebia o seu cliente. Então, é isso que você faz a negociação. Ela é win-win, que chama, nos né, Estados Unidos. Exatamente. E daí veio a, e o convite também do Shark, que eu também não esperava. É, lá atrás, quando eu comecei a gravar vídeo, foi muito curioso, porque uma produtora falou assim, o Shark nem estava no Brasil, falou assim, você deveria ser Shark, não sei o que, Eu tinha 20 e poucos anos. Eu falei, gente, vocês estão doidos. Imagina, né, uma piveta, nada a ver e tudo mais. Mas beleza, e guardei aquilo. O Shark veio Brasil, ninguém sabia quem eu era, pá, pá, pá, não fui convidada. Depois, fundei o um Instituto Êxito, né, que é um instituto de empreendedorismo aqui. Comecei a vir mais ainda para São Paulo, a palestrar mais, etc. No Instituto são 33 homens, só eu de mulher, como sócia fundadora. Então, também acabei me destacando muito rápido, porque todo mundo sabia meu nome. E daí acabei palestrando bastante. Sei que todo esse movimento né das pessoas me conhecerem mais, veio o convite do, do Shark. Até uh, eu conheci a Fabi Saad, né, do Mulheres Positivas, maravilhosa também. Ela me conhece, ela nem nem era minha amiga, ela me conhecia, ela falou assim, nossa, essa história é incrível, vou indicar você pro Shark. Tá bom, obrigada, tipo, não botei muita fé que, que aconteceu alguma coisa. E todo mundo me falando, você deveria estar no Shark, você deveria estar no Shark, não sei o quê. Até que eles entraram em contato e marcaram uma reunião comigo. E daí eu fiz uma entrevista com eles. Marta, eu só fiz duas entrevistas na minha vida, uma para me livrar da matéria e a segunda foi, essa do, foi shark. essa do Shark, porque eles queriam saber se eu tinha perfil para ser Shark. Lógico. E questionar, porque o Shark ele precisa ser provocador, ele tem que querer competir com os mas outros se Sharks. Mas isso te alavancou é, pro mundo, mas de business e grana foi o seu negócio. Exato. O é, que fez. É diferente, porque as pessoas entenderem aqui que o Shark é uma exposição que é muito legal, que te traz maturidade. Vamos tá muito lá. Diferente. A ato me dá dinheiro, o Shark Obrigada. me dá é custo, né? É porque eu tenho que investir lá. Do mundo, eu tenho que colocar dinheiro de verdade. É. Então, ou seja, esse é o ponto. Eles queriam saber se eu estava disposta a tomar esse risco. Porque você fala assim, ah, mas ela já é do risco, ela é do mercado financeiro. Gente, a bolsa é muito menos arriscada. <risos> do que um novo negócio. Exato, porque, por exemplo, vamos lá. Eu vou comprar e vender Petro, eu vendi Petrobras hoje. Eu vendo e eu não preciso falar com ninguém. Isso. Agora vamos lá, a gente se torna sócia. Cara, eu vou ter que conviver com você, eu vou ter que fazer você dar certo. E detalhe, se eu quiser sair, eu vou ter que negociar com você para poder sair. Total. Ou ter que vender para outra pessoa. E de e negócios que... que não são sua especialidade. A bolsa você está operando há 18 anos, entendeu? Exato. Exatamente isso. Aí foi muito interessante... Pensei muito sobre isso, mas tive bastante tempo para pensar, porque foi bem na pandemia, então eu tinha acabado de começar o lockdown, e daí eles fizeram essa entrevista comigo, de março a setembro, eu não sabia se eu ia pro Shark ou não, porque eles estavam fazendo entrevista, eles... e eles fazem meio que um terrorismo, ah, a gente tá entrevistando um monte de gente, e não sabe se você vai ter uma cadeira ou não, blá, blá, blá, e você não pode contar para ninguém. Eu falei, caraca, mano, você tem que segurar a ansiedade, você ainda não pode contar para ninguém que você tá sendo entrevistado pelo Shark? Eu falei, não, você não pode, não que. Resumo, chegou lá setembro mais ou menos, eles vieram pra mim e falaram olha, a gente ainda não sabe se é meia cadeira ou uma cadeira mas você tá dando Shark. Putz, fiquei mega emocionada, fiquei mega feliz, porque é um programa que passa em 40 países. Então, ou seja, ele tem um, uma baita repercussão no mundo. É muito bacana o propósito do gente, Shark. Gente, mas não aconteceu do dia para noite. Vamos lembrar <risos> Carol certo. está desde os 17 anos falando, Sim. se comunicando, ensinando tem, é e, crescendo investindo, empreendendo, caindo acertando, errando. E aí, se Sim. Vem o convite do Shark. Não é Carol acordou de manhã um dia, ai, ligaram pra ela, vem aqui pro Shark. E aí que tá, o Shark, óbvio que ele quer ali no programa, pessoas que tenham a ver com o programa, mas é, ele não tem como conhecer todas as pessoas. Como que aquelas pessoas que estavam ali na direção da Sony iam tomar conhecimento da minha existência? Sim. Outras pessoas precisaram falar bem de mim precisaram falar e que... E volta eu... a reputação que a gente falou. Eles devem ter checado com um monte de gente. Exato. E não foi uma coisa... Eu nunca procurei a Sony ou o Shark para falar... Bati na porta e falar, olha, me convida para ser Shark. N nunca aconteceu isso. Né? Não sabia nem quem procurar. E nunca... Mesmo porque eu não sabia se eu queria estar no Shark. Porque, vamos lá, quando você tá na tua empresa, igual, a gente tá gravando esse daqui, é, é, nessa entrevista, você tem controle da situação. Se você falar alguma coisa que você não gostou, você mesma corta, você manda e desmanda, Sim. certo? Agora, pensa no Shark. Eu não mando Nada, nada. nada. Eu não mando nem quem passa pela porta. Eu não sei quem vai passar É um reality show. As pessoas ficam com dó do empreendedor, fiquem com dó do shark, pelo amor de Deus. Porque as pessoas entram por aquela porta, elas sabem tudo sobre a gente. Eu não sei nada sobre elas. Então, o que, que acontece? É, realmente é um reality e eu preciso colocar dinheiro. E outra o outro ponto Mas é importante. Mas escolhem quem você coloca dinheiro. Sim, né? Sim. a gente que decide. Mas é, você precisa estar tá afim. Né, de ter esse relacionamento post shark Eu tive que, inclusive, eu estou há três temporadas, vou agora para a quarta temporada, que vai ser a oitava no Brasil, né, para participar. Eu montei um outro negócio por causa disso. Eu montei uma aceleradora. Porque eu tive que acelerar os negócios que, que você na na Sim, shark. Isso não ia dar certo. Eu comecei a perceber que todos os empreendedores têm os mesmos problemas. Por exemplo, marketing, gestão de pessoas, fina finanças, nem se fala parte financeira é sempre um caos. Aí eu tenho um CFO compartilhado. Então, ou seja, até para reduzir custo, porque são empresas pequenas. E muita gente acha que o Shark são startups. Não são. São PMS. Pequenas e médias empresas. O que eu gosto muito mais, para ser sincera. Sim. Porque são negócios de verdade. E que já deram certo, na verdade. E pessoas que estão contratando. Pessoas que estão girando. Histórias incríveis. Não é um negócio que é, ai, ah, vou fazer uma rodada assim. Nada contra. Eu, eu também visto em startups. Mas é esse negócio de, vou fazer uma rodada para fazer outra, para fazer outra, pra fazer É muito confuso para mim isso. É. Então, eu eu gosto de ganhar dinheiro muito, com a última muito linha. Volátil, né? E uma coisa que uma hora teu negócio vale um bilhão, outra hora ele vai para preço e vale zero. Exato. Então 100. eu gosto da última linha. Eu sempre gostei de empresas que geram caixa, que geram lucro. Então a gente sempre foi muito conservador nisso. Então assim, foi um grande desafio e principalmente porque, você sabe que lá que eu percebi o preconceito que nós, do mercado financeiro, sofremos na sociedade, sabia? Sério? Porque, olha só, minha As pessoas temporada... acham que a gente é agressivo. É verdade, você tem toda a razão. E eu quero que você aproveite agora para falar de preconceito, que a gente tá falando muito de você, empreendedor, o tempo inteiro. Eu quero saber de namorada, namo... assim, cadê a vida pessoal, Carol, nesse mundo? Aonde ficou? Ou você sempre foi tão focada? O assim, que, que você tem nisso em mente? Que eu acho que é importante essa sua, sua imagem, a gente humanizar ela é porque eu me vejo muito em você. E aí, as pessoas me perguntam, mas e aí? Eu falo, mas eu tô muito feliz. Tudo bem, mas e aí? É ser teu lado. E falar um pouquinho de preconceito também de feminino. Legal. Bom, a entrada no Shark, né? E óbvio, né? Que chama Shark Tank. Então, eles não vão fazer uma edição pra você parecer super simpática. Eles vão fazer uma edição pra você parecer super agressiva. E daí teve, e a gente tem que, tem que dar uma resposta se a gente tá dentro ou se a gente tá fora. E é o tô fora, né? Não sei o quê, tô fora. E às vezes ele corta ali e só fica o tofora, parece que você foi super grossa A com aquela pessoa. pessoa. E daí, em algum momento, poxa, óbvio que eu vou cobrar os números... Afinal, eu sou do mercado, sou uma investidora profissional de 18 anos, então não tem lógica. Se for para fazer uma doação, eu faço no instituto, eu faço numa ONG, não ali no Shark. Então, o que que acontece? É, teve um, um corte que era assim: "Eu sou do mercado financeiro, você não me mostrou os números, por isso estou fora". Aí cortaram e fizeram lá, eu sou do mercado financeiro, tô fora. Então, como se o fato de eu ser do mercado financeiro tava fora de todos os negócios, e pelo contrário, o fato da gente ser do mercado financeiro, a gente entende conhece... mais, consegue avaliar melhor, né, o a negócio. A gente conhece... Todos os segmentos, todos os setores, porque o que, que tem na bolsa? Tudo, gente. Você quer banco, você quer varejo, você quer... Tem tudo. Total. então Ou seja, eu tive que aprender sobre todos os segmentos, todos os setores, para poder fazer investimento nas empresas. Então, é muito curioso de dizer isso, que no primeiro momento, quando eu entrei, existia esse preconceito em relação ao mercado. E de algumas pessoas escreverem lá no YouTube, e daí vem o um negócio da questão do controle também emocional, da pessoa escrever, ah, ela é trader, o que, que ela entende de, de empresas? Ah, ela, ela é day trade, isso daí é golpe, não sei o quê. Cara, assim ó, de tudo que você possa imaginar. E como você lidou com as críticas? E daí que tá. É você começar a fazer um trabalho bem feito, porque contra números não há argumentos. Então, quanto a resultado, não tenho o que falar. Então, o que que eu falei, cara? Eu vou fazer o melhor trabalho de shark que possa existir. Então, eu, a primeira coisa que eu fiz é perguntar, né? Quando eu fui entrevistado, inclusive, e quando eles toparam, é o que, que os empreendedores esperam dos sharks? Ah, eles esperam ter o teu contato, beleza? Depois da gravação, no primeiro dia, eu crio um grupo no WhatsApp, eu coloco todos eles no mesmo grupo, eles também se mentoram, todo sábado tem mentoria e tem convidados para eles, eles têm o meu celular pessoal, eles falam comigo, e eu criei uma rotina para poder acompanhar se o problema é não ter contato comigo, não vai ser. Segundo, ah, porque eles às vezes ficam sem norte. Tá bom, então eu montei uma aceleradora, trouxe pessoas de peso, justamente para ajudá-los. Qual é a sua dificuldade? Ah, eu queria entender mais sobre franquia. Tá bom. Eu, eu, como eu dou palestra há muito tempo, tem um monte de gente me devendo favor. Daí eu convido todos os meus amigos para falar para eles. Inclusive você não está convidada, está convocada, <risos> porque eu não convido, eu convoco, uh, a falar sobre network, falar sobre relacionamento. Eu acho isso importantíssimo. E. Por exemplo, ah vamos falar sobre franquia. Trouxe o Carlos para pra falar com eles. Trouxe o Sherto Maravilhoso pra falar com eles. Então, eu sempre trago meus amigos. Trouxe o Belino pra falar com eles. Trouxe a Anatex pra falar de marketing digital. Então, eu fui trazendo pessoas e fui montando esse processo. Então, eu fui entendendo o que, que as pessoas esperam. E no programa, tomar um cuidado. E até pra eu não cair em nenhuma furada, comecei a aprender leitura corporal. Porque já teve negócio que eu fechei e que a pessoa sumiu. Que a pessoa não... No... Mas o programa não se responsabiliza? Não, é que assim, o post-char, que a gente faz uma do e daí, a gente que decide se a gente coloca dinheiro ou não. Ou seja, posso achar que é a gente que decide. Então, não tem nenhuma responsabilidade da tá sua, nem, por, nem tem como ter, né? Sim. Então, ali, ela tem a responsabilidade de colocar pessoas que passaram pelo filtro. Pelo primeiro filtro delas. Agora, você que tem que ser responsável de, pelo olha... o negócio que você investiu. Beleza, a gente é sócio aqui, eu te devo um report mensal, Marta. Então, todo mês ah, eu te Ah, o cara sumiu depois de um tempo. Entendi. É, não entregava relatório, etc. Enfim. Mas, voltando para essa linha, então, assim... Preconceito tem em todas as áreas. Eu quando acho. eu comecei lá no, no, no, no mercado, tinha o fato de ser mulher e tudo mais. Ah, o que, que essa menininha entende sobre bolsa de valores e não sei o quê. E, cara, entrava numa sala de reunião que só tinha homem. Obviamente, me mediam de, um de cima a baixo. Mas, o que, que você está fazendo aqui, né? Só que quando você abre a boca e você fala alguma coisa que agrega... É, gente, eu acho muito isso. E sabe qual é a parte boa de quando a pessoa tem preconceito com você? você não cria uma expectativa lá em cima. Não. E daí você não tem que superar muita coisa. <risos> maravilhoso. É maravilhoso. É. é verdade. Gente, quando você não cria expectativa, é maravilhoso. Quanto mais você cria expectativa, pior. É. Eu odeio me vender, então eu já não quero criar expectativa em ninguém. Porque daí a pessoa não espera muita coisa e então, daí você vai lá e surpreende. É muito melhor surpreender. É. A pessoa vai lembrar que você surpreendeu. Agora, quando você frustra, daí você fecha um monte de porta. Ah, a pior coisa que podem falar sobre você é, nossa, aquela pessoa se se vende pra caramba não entrega nada. Pior. Nossa, aquele... É, é o vendedor vazio, né? Não dá, não dá. Agora, voltando para a questão também de agenda, de vida pessoal, e etc. Como é que você fez com a sua vida pessoal? Nesse, o que, que você teve que abrir mão nesse mundo de empreender? Que na verdade é abrir mão, mas a gente ama o que a gente faz. Então também é um, um trade-off, né? então assim Mas o que, que você abriu mão? Primeiro de tudo, né? No pen no gan. Essa história de que você vai ter uma vida equilibrada todos os dias da sua vida... Gente, não existe isso. Você vai ter que, em alguns momentos, dar mais gás outros menos. E isso acontece ainda hoje. Então, você fala, muitas pessoas me questionam, falam assim: putz, cara, olha o que você já construiu e tudo mais. Podia estar tá tranquilinho, você não precisa fazer tudo isso. Quem está me acompanhando essa semana mais ainda me mandando isso <risos> você podia estar tá mais tranquilo e tudo mais. Mas por que, que você está fazendo? Primeiro, porque eu gosto e porque tem alguns projetos novos que eu preciso executar. E quando os projetos são novos, não adianta, é você e você. Você tem que participar da É daqui. barriga no balcão, gente. O tempo inteiro que você vai empreender Exato. dentro da sua empresa, em um outro lugar, um novo projeto, não tem é que ser você. Você fala assim, mas você pode pagar. Tá bom, mas se você não estiver ali, primeiro que você não vai conseguir montar nenhum time se você também não estiver comprometida. A liderança está nisso. Aquela velha história, não tem. se você é um chefe, você não vai conseguir é, perpetuar o teu negócio e você vai perder grandes talentos. Para você conseguir montar projetos, você tem que estar junto. Então, não adianta e pra nada ter tua identidade, né? Como que você vai fazer uma pessoa, por exemplo, sei lá, ficar até tarde no escritório porque a gente tá fazendo um brainstorm importante aqui, tá tendo ideias, tá montando projetos, se você não fica? Então você tem que estar junto. Então, muitas vezes você vai ter que abrir mão. Agora uma coisa que sempre funcionou para mim, e daí assim, de novo, eu acho que os meus pais têm um peso muito grande nisso, eles sempre foram muito família. Então, os dois sempre trabalharam muito, mesmo porque eles casaram muito cedo, não tinham grana, então eles tinham que trabalhar até pra gente poder estudar em escola particular. E etc. Então eles sempre focaram muito no nosso estudo. O que, que acontecia? Mas o horário do almoço a gente almoçava, a gente tomava café da manhã junto, a gente almoçava junto, a gente jantava junto e de final de semana nem invente moda que você vai estar com a família. Isso até hoje. Se eu não vou para casa dos meus pais de final de semana, mas você não tem ideia, eu tenho que argumentar, fazer todo um Cara, trabalho. Eles são, eles são demais. E isso ajudou muito a entender que a gente precisa ter o nosso tempo. E eu sempre gostei, por exemplo, muito de esporte. E muitas vezes eu treinava à noite. E falou, cara, à noite eu tô cansada. Tô eu cansada. não sei que horas eu vou sair do escritório. Às vezes tem uma coisa importante. Ai, tem um jantar que eu precisava ir. E daí eu comecei a treinar de manhã. E daí, eu disse, Puta, mas daí você vai ter que acordar mais cedo, não sei o quê. Mas isso me ajudava a chegar no escritório pilhada. Então, ou seja, é entender também quem você é e o que você tá. gosta de fazer. E, gente, olha só. Não existe receita de bolo. Não é porque a Marta corta 4 horas da manhã que você tem que cortar 4 horas da manhã. Isso é importante de dizer. Super. Porque muitas vezes, não, você não vai fazer live 5 horas da manhã. Pelo amor de Deus, não me chame pra uma live 5 horas não, da manhã, gente, porque eu tô não, vou essa hora, não vou fazer. Não, não, porque eu gosto de treinar e eu gosto de treinar, também. inclusive, sozinha. Por exemplo, a corrida. Eu adoro a corrida porque eu não preciso falar com ninguém. Não, e você se desliga, né? Você se conecta, acho que é com você. Muitas vezes eu já me perdi correndo porque eu não sabia por onde estava passando. Então, você é pra correr, principalmente quando eu tô viajando. Essa também é a grande vantagem do Maravilha. esporte. Mas você vai para Milão, daí você bota um tênis e, e sai. sai você não precisa de nada. É, aí, quantas vezes eu me perdi, né? Tive que achar. <risos> Graças a Deus, os relógios agora têm como voltar. E você né? volta para o local. Gente, isso é Mas isso é muito conectado, né? A disciplina que você tem com os seus treinos, com, a, com essa coisa caseira, humanizada que você trouxe da sua família. Com, e aí você traz um, o equilíbrio, porque é importante também. A gente trazer esse equilíbrio, você olhar fora da caixa, olhar sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua Sim. família, que você é pegado a todos, você ter essa, assim, essa lealdade que você tem com seus irmãos, e aí você tem o seu negócio, que daí é assim, Carol, empreendedora, mais dura, é, dinâmica, líder, mas que também eu vejo que o tempo inteiro na sua história, você foi criando soluções para os seus próprios gaps que tinham no seu negócio, né no seu negócio, no, no, no mundo daquele negócio. Então assim, isso é um problema? Não, não é um problema. Então eu vou ensinar isso aqui. Isso daqui é um problema? Não, não é um problema. Então eu tenho que investir no Shark Tank, então eu vou criar uma aceleradora, senão eu vou colocar dinheiro, vai, vai vou perder meu dinheiro e, e você foi vai criando soluções. E aí que tá. Eu brinco que eu sou muito zequinha, né? Lembra do Castelote, Sim. <risos> por quê? Por quê? Por quê? E daí falava assim: "Não, 10 ao 20% dos negócios vão dar certo". Por quê? E, ah, por que não, porque é? é Porque pode isso aumentar. É. Daí não, porque o que, que precisa para aumentar esse número. E daí eu comecei a ver que muitos investimentos, eram, eles eram passivos. As pessoas investem e elas rezam para dar certo. É por isso que dá errado. Então, ou seja, <risos> pô, às vezes a pessoa precisa de um contato. quantos empreendedores meus, eu, eu precisei só aproximar ele de uma outra pessoa que manja muito mais do que eu, daquele assunto. Então, assim, o caso da Desembala mesmo, que eu investi, Putz, essa é sensacional. Ela fez uma... É, tipo um sachêzinho de produtos de limpeza. E daí ele é biodegradável. Então você não carrega água pra casa. Você literalmente <risos> joga na água, ele dissolve e ele vira o limpa-piso. Que limpa. máximo! não sensacional. Pensa o tamanho do BTG. você te... Imagina o estoque que tem de produtos de limpeza. Preciso, Sim. inclusive, trazer pra cá. Então, isso. ou seja, <risos> imagina a quantidade de economia que você tem de espaço e de logística de, de tudo. E daí você fala, cara, sensacional a ideia e tudo mais. E por que eu falei dela? Porque eu aproximei ela de um grande amigo meu, por exemplo, o Márcio Giacobelli, que manja pra caramba de marketing de rede. Pra ela poder montar isso através do marketing de rede, etc. Onde mais ela poderia vender. Então, ou seja, eu às vezes não domino daquele assunto, mas eu sei quem domina. Domina. então muitas vezes para dar conectar certo o seu relacionamento é muito precioso sim e principalmente no seu caso que é o seu próprio negócio então que você quer que dê certo Marta e para você poder fazer isso você tem que desapegar eu vejo que as pessoas criam uma rede de networking onde elas acham que a agenda delas vale ouro e que elas não podem compartilhar com ninguém a gente não existe isso. Então, e aí que tá. E tem muita gente que, putz, qualquer, qualquer coisa que ela for te apresentar, ela quer cobrar alguma coisa. Cara, tudo bem, existem profissionais que fazem profissionais isso. Profissionais que fazem isso. Aí é a profissão dele. Isso, exatamente. Você fala assim, olha, você precisa do quê? Ah, então eu vou atrás de tal, tal empresa pra patrocinar, de repente... É um trabalho. O teu. Aí... Tudo bem. Exatamente. Agora só de apresentar. Você Gente, fala assim, olha, eu te apresentei fulano aqui porque eu acho que dá match com isso você. Isso vai voltar pra você na vida. Você vai Sim. precisar de uma apresentação e isso vai acontecer Sim. naturalmente. Esse é o win-win de novo é. da relação, da arte de E eu descobri hoje na sua rede social, você é sagitariana? Sou sagitariana. Eu também sou. Ah, isso é maravilhoso. <risos> <risos> Aí foi muito engraçado, porque o Sagitário ele tem também muito disso, né, de querer conectar, ele gosta também é. muito de festa, por isso que eu tive que ter uma agenda sempre muito organizada, e eu fico muito feliz de ter esse feedback das minhas amigas, de infância. Eu tenho um grupo com as minhas amigas de infância, é. minhas melhores amigas são as mesmas a vida inteira. Isso é maravilhoso. E elas falam, Carol, você sempre tem tempo pra gente. Eu tenho uma amiga que mora em Campo Grande, que é médica, mãe de gêmeos, fala, cara, ela vai vir pra São Paulo. Eu bloqueei minha agenda. Tá escrito lá, a minha, a, a, né, a Patrícia Maravilhosa, que é minha secretária, ela Cuida da minha agenda, ela sabe que a Mafe vai estar em São Paulo, ou seja, não me atormente sábado e domingo que é essa agenda maravilhosa. Então, ou seja, quando você compartilha com outras pessoas e você coloca no teu radar que você vai encontrar, que você vai ter tempo para sua família, para seus amigos, as coisas acontecem. Você vai falar assim, não abriu mão? Sim, já fiquei no escritório até três horas da manhã Lógico. várias vezes. Lógico. E precisa ser feito. Se você quer crescer, você precisa sair da sua zona de conforto. Ah, putz, todos os dias, não, só trabalho até, ó, é seis horas. Cinco para seis, você tá na porta, desculpa. Não é seu negócio, não vai acontecer. Você, você tem que fazer crescer. até terminar. Até terminar. Você tem que fazer até terminar. Eu sei aí que a gente tá falando de empresa, a gente não, não pode obrigar as pessoas que trabalham para você, mas você, se você quer crescer, você tem que ter uma mentalidade de colaboração. E daí veio, eu estava falando do Shark, veio uma grande oportunidade, que daí, de novo, eu comecei a ter um problema para contratar bons profissionais para as empresas que eu investi. Uhum. E a maior dificuldade que a gente tem é contratar pessoas que têm uma visão do todo. E daí eu negociei com a Sony, porque eu descobri que no, no, na Austrália, eu tenho uma amiga que mora em Sydney, olha como as coisas são, entrei no Shark, ela falou assim, sabia que aqui existe o Shark School? Eu, o quê? Existe uma escola com a bandeira Shark? Existe. Falei, cara, deixa eu conhecer. Estudei tudo sobre o Shark School, apresentei uma proposta para a Sony, demorei meses para conseguir fechar, e fechei com eles para montar o Shark Nossa. School no Brasil. A primeira escola de negócios com a bandeira Shark, usando todo o know-how do programa, não só de pitch, porque gente, é o Gente, demais, mas aí atrás, essa é muito cavadora. Né? <risos> aí fui, consegui, e daí a gente montou esse MBA, que é um MBA voltado para negócios, onde a pessoa se forma em ser um business leader. E o que, que é um líder de negócios? É uma pessoa que está no marketing, mas ela entende que o marketing afeta o financeiro. Que afeta olhar a o todo, pessoas. olhar o 360 da empresa, olhar o 360. não olhar só o parafuso. A pessoa que só ali trabalha naquela atividade, é. naquela ação dela, dificilmente ela vai crescer dentro da empresa. Total. Todo mundo quer... Pagar mais para quem colabora mais, para quem diminui o custo, para quem aumenta o faturamento. Lógico. Gente, é a conta é simples. Fecha. Você quer ganhar mais dinheiro na empresa que você tá? Faz ela faturar mais, reduz custo, que ela vai te amar. Ela vai te convidar para ser E Pensa no todo, para de pensar só na sua caixinha. Exatamente. Então, acho que é muito importante dizer né, que isso também me fazia falta. Então, a gente criou agora esse check school, que eu estou muito empolgada com o projeto que, que a gente está ali trazendo, e não só para pessoas que querem montar de novo negócios, pessoal. Essa é uma profissão, essa é uma, uma escola justamente para quem quer trabalhar em negócios. E ser diferente, ser líder, ser líder em negócios. Sim. Porque, inclusive, eu fiz né, administração de empresas e os cursos hoje são muito técnicos e pouco práticos. Então, ou seja, como que a gente pode deixar mais na prática? né? Então, é um projeto que, inclusive, a gente começou com adultos, mas eu quero levar agora para o ensino médio e para crianças. Que demais! Porque se a gente começa a ensinar empreendedorismo desde pequeno, a gente mudou o país. E daí tem um outro projeto que eu preciso falar, que a gente criou agora também, que é o Clube do Torinho é um desenho animado para ensinar sobre dinheiro e educação financeira que a gente teve a reunião para falar sobre isso. Por quê? Porque a gente tá entrando em todas as escolas públicas do país. Para quê? Para a gente poder levar uma mensagem. E daí por que que eu tô reforçando isso aqui? Porque muitas vezes as pessoas acham que o negócio delas é só o que gera retorno financeiro. E não é. É qual é o propósito? O propósito do ato não é ajudar a educação financeira? Então, muitas pessoas não têm condições. Mas o que, que a gente pode chegar... Como que a gente pode plantar uma sementinha? Além dos vídeos. Porque você imagina que uma criança vai ver uma palestra minha? Não. Não vai. Apesar da gente estar tá virando... Eu brinquei com a minha mãe outro dia. Estou virando a rainha dos baixinhos, Marta. Porque o Casimiro começou a narrar o Shark. E a garotada de 13, 14 anos assiste o Shark. Isso, o que, que é, maravilhoso, é, é maravilhoso. É muito legal. O assim, alcance é muito incrível. Não, né? Eu fui no aniversário da minha sobrinha. Daí minha sobrinha virou assim. Tia Carol, vem aqui um pouquinho. Ela... Vai fazer 15 anos agora, mas não foi no aniversário de 14. Vem aqui um pouquinho, vem tirar uma foto com os meus amigos, tirar uma foto com os seus amigos, mas eles me conhecem da onde? Não, do Shark, eles são super fãs. Eu falei, Mentira, Nossa. que legal alcance. Aí você pergunta pra criançada: ah, o que você quer ser? Empreendedora. Eu falei ai, que lindo, lindo, gente. Porque a gente falava empresário, nem sabia o que era ser Lógico. empreendedora. Né? Então a gente tá mudando uma realidade. Então, acho que assim, voltando um pouco, é essa questão de ver uma oportunidade, fazer conexões. Aí eu acabei, pra fazer o desenho animado, trouxe o Marco, que é um cara genial, que é da Jovem Panquinha que criou mamíferos da Pai Malachi, que entende pra caramba o desenho animado, porque eu não entendo nada. E daí entra um outro ponto bem importante. Não tenha medo de se conectar com pessoas que sabem mais do que você. Com certeza, pro seu negócio alavancar. Porque senão a gente tem essa mania também de, ah, eu contrato. Eu contrato um programador, eu quero criar uma empresa de tecnologia, eu contrato um programador. Se você não entende nada de tecnologia e se ele não é seu sócio, desculpa, você vai ser refém. Em algum momento aquilo não vai dar certo. Essa é uma das coisas que inclusive eu olho no Shark. Se a pessoa não tem dentro da sociedade dela pessoas complementares a ela ou que dominam qual é o core business do negócio, eu tô fora. Porque ela vai ser refém. Ela não vai conseguir sustentar aquilo. É no escala, né? Carol, a gente podia ficar aqui horas conversando. Já estamos uma hora e quinze gravando. Caramba. E eu quero te fazer três perguntas finais aqui do programa que é assim, bate bola. Então vamos lá. Networking de que milhões. Medo. É, mas você vai é tirar de letra. Networking de milhões. Qual que é o tema de milhões para falar com você? O tema de milhões? É. O que, que te cativa? Olha, transformação de vidas. Eu acho que no Brasil a gente tem tanto problema, tanto problema, e os problemas eles estão enraizados na falta de educação. Então tudo que. É, Transforme a vida das pessoas, que permita que as pessoas entendam que elas merecem ganhar mais dinheiro. Que, ontem até me fizeram essa pergunta: ah, eu tenho mil reais, como que eu faço para economizar dinheiro? Eu falei: pelo amor de Deus, pense em ganhar mais dinheiro. Você merece ganhar mais do que mil reais. Sua hora vale mais. Então, ou seja, como que a gente pode colaborar para que a gente vire a potência que a gente merece? Eu sou apaixonada por esse país. Gente, então, é daqui. isso. Esse tema é o tema que cativa a Carol. Bom, próxima pergunta. Com quem que você gostaria de sentar para almoçar ou já sentou para almoçar que você queria muito? Meu Deus, olha, você sabe que eu estou nesse nesse projeto, o BTG vai me ajudar, quer dizer? O Ray Dalio, cara, eu acho incrível a história. Estou apaixonada Sobre pelo livro Ray. Princípios. Gente, eu acho ele que é todo tão mundo... difícil. É, é, então a gente vi... encontrar. Mas é, é... é isso. Você precisa trazer ele. Mas você é a pessoa. É isso. <risos> Não, e olha só, e me convida para ser almoço, um porque eu acho sensacional. Meu pai é um cara que lê livro um livro por semana, né? E faz a crítica do livro. Até que até, toma cuidado quando eu indico o livro de amigo, porque ele, ele vai fazer a crítica dele. Mas o Ray Dalio, eu acho que é um livro unânime. Não tem uma pessoa que eu tenha recomendado o livro, princípios, que não tenha amado, adorado. Então eu tenho é muita curiosidade de conhecer um pouco mais sobre ele. Então vamos tentar esse networking juntas. Fechou. Combinado. Já vamos fazer isso. É isso. E por fim, a última pergunta: qual a maior bola fora de networking que você já fez? <risos> Puts. Ah, de apresentar a pessoa errada. Gente, às vezes é muita gente. Primeiro, que assim, eu sou uma pessoa que não tenho memória. Então, por favor, não, não, né, não, não ache mal se eu errar. Não um fiquem novo. ofendidos, né? Puts, é. Imagina e, e o pior de tudo é que quanto mais exposição você tem, as pessoas chegam falando com você como se elas te conhecessem desde criancinha. Eu, eu lembro até quando eu fui na casa de um ex-namorado. Eu cheguei lá, minha sogra, meu sogro, sabe, viu tudo que eu gostava, tudo que eu não gostava por causa do Instagram. Eles sabiam tudo que, quem eu era. E eu não conhecia, né? Você eu não tava, sabia foi, tipo, boa noite. noite. É, não, é horrível essa sensação, né? Então, assim, já dei algumas bolas fora de... Não foram poucas. É, de, de pegar e... Ai, putz... Marta, preciso de apresentar fulano, e não era aquela pessoa. <risos> Cara, eu acho que essa pode ser a pior. Mas daí você, ah, mas Marta, você também deveria conhecer essa pessoa, e então. deveria ser tudo bem se você, você Olha, desculpa, não era essa pessoa, mas você também, olha, essa pessoa faz tal, tal coisa, e daí você lembra. Então é isso. E eu tenho uma tática também pra, pra ajudar, né? Quando eu não lembro da pessoa e tal, eu acabo. Ah, eu tenho o seu, seu WhatsApp mesmo? Me manda um, um oi. Gente, funciona. E daí não, às vezes, Olha essa dica maravilhosa. É, e daí, às vezes, você tá conversando com a pessoa, você vai anotar o telefone dela. e daí e aí você não lembra o nome dela, aí você fala: Qual que é teu e-mail mesmo? Aí a pessoa já <risos> vai. <risos> Às vezes eu pergunto qual é o seu sobrenome, da pessoa me fala, daí ela me dá o sobrenome e eu tento conectar. Esse eu acho que é o grande desafio, e, e eu gostei muito do painel que a gente fez junto e levei essa dica para dentro do, da nossa empresa, de ter essa planilha organizada, de tudo, de até o último drink que você tomou com a pessoa. <risos> eu achei isso sensacional, porque eu não tenho memória. E daí ainda bem que eu uso a agenda do Google, porque pelo menos eu consigo ver. Falou assim, ah, encontrei com ela tal dia, então tá aqui. Né? É anotado. Mas é verdade. Carol, super obrigada pela participação. Eu, que Eu adorei. Obrigada. Parabéns por essa iniciativa maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E todo mundo vai aprender muito com esse bate papo Espero que vocês tenham gostado. E você que está nos acompanhando, comenta o que você achou desse episódio e quem você quer ver nos próximos programas. Não esquece de deixar seu like, curtir e compartilhar. E para ficar por dentro de todas as novidades do Universo BTG Pactual, siga nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima. E aí